Antônio Dias Mafra. Meu pai chamava-se Antônio Patrocínio Mafra e a minha mãe chamava-se Ana Dias Mafra. Meu pai e a minha mãe, é, eles moravam em Ponto Alto, é, município de Araquari. Eles foram morar para lá, na casa do meu avô, que tinha um engenho de farinha de mandioca, de, de, de açúcar e plantava café aí, com a morte dos meus avós meus pais ficaram lá um tempo mas devido ao, aos problemas de pouco valor da farinha de mandioca o café na época concorrência muito grande com os grandes centros são paulo Rio de janeiro né? e aí o açúcar é, era vendido açúcar que nós chamamos açúcar marrom né? e que não concorria com o açúcar branco então isso tudo foi depreciando e ele achou melhor trabalhar de, de, numa empresa e ele então mudou-se para Marcílio Dias, município de Canoinhas onde praticamente é, eu fui passar os me melhores dias porque ali eu vou ter um, um grande número de amigos e vou para a escola ali então a gente vai é, Formando, se formando né, também. Mas a minha mãe é, tinha uma boa, boa formação, ela nos ensinava bastante né, em casa. Ela também era costureira, bordadeira, é, fazia é, tricô, crochê e nos dava algumas, algumas aulas de educação artística, ensinava a pintar. Pena que a minha mãe perdi muito cedo. E aí, Complicou a vida, porque meu pai, com três filhos, uma filha dele foi morar com a madrinha, que era, ela era bem pequenininha, a outra foi morar com a prima do meu pai, e eu fui morar como empresário é, do ramo do comércio. E para mim até foi a, a sorte, a salvação, porque aí eu pude estudar, pude é, estudar em bons colégios Colégio Marista porque é, é difícil, naquela época era muito caro. Os Irmãos Maristas, eles tinham colégios nas principais cidades de Santa Catarina naquela época. Né? Eram colégios super conceituados, né? porque os irmãos, já nessa época, eles só iam lecionar se tivessem com faculdade, coisa que não acontecia nas outras escolas. Então eles tinham um padrão de conhecimento, um padrão de cultura muito elevado. Né? quase todos eles faziam estágios na França então eles tinham um conhecimento do exterior também as disciplinas que eles ensinavam, ensinavam realmente com profundidade né? fui interno no colégio dois anos aí depois na hora de ir para outra cidade eu acabei ficando em São Bento fazendo curso técnico de contabilidade eles não me deixaram sair do colégio porque eu tinha Feito cursos de datilografia, que na época era uma, né, era uma especialização. Eu estava fazendo contabilidade e eles me requisitaram para trabalhar na secretaria do colégio. Assim, o primeiro emprego que eu tenho em carteira assinada é de secretário do colégio de São Bento. Bom, história, a gente sempre gostou. Nós tivemos um professor no ginásio muito importante para mim, o professor Mário Cristofolini, que muita gente deve conhecer, né? o professor Mário. É... E ele, um entusiasta, sabia praticamente a história né? na ponta da língua, contava o tempo inteiro a gente ficava é, bastante impressionado. E eu, na realidade, eu comecei a lecionar no Colégio de São Bento por uma necessidade que... Na década de 70 começou o colégio noturno, os irmãos maristas alugaram parte do colégio para o estado de Santa Catarina, então ficou um colégio misto, o colégio parte da índia dos maristas e o restante colégio estadual, depois estadualizou tudo, né? hoje é, estadual São Pedro. então muita gente que estava nas empresas trabalhando, começaram a voltar para estudar. Né? E faltou o professor. Aí, quem estava é, com o um nível apenas de, de, de, de segundo grau, foi convocado todo mundo, né? E eu comecei a lecionar, mas não história, comecei a lecionar português. Mas, na hora de fazer o vestibular, para fazer a faculdade, eu fui fiz história. E aí, lógico, quando você entra no, no, de cabeça no... Um curso desse não sai mais, né? Porque história é cativante, né? Fiz, dei aula no Colégio de São Bento. Aí, logo em seguida, eu fiz concurso na Prefeitura. Acabei sendo fiscal da fazenda, porque eu tinha até contabilidade. E, eu, e a parte fazendária eu precisava de conta, contadores. Mas não assumi por muito tempo um ano e meio só. Foi quando a professora Marina Batista, que trabalhava no colégio de São Bento e era secretária de educação do município, casou e foi embora, foi para Curitiba. E ela me indicou para o prefeito, Olha, eu tenho um amigo, uma pessoa que eu conheço, que tem capacidade, é o professor Mafra. E assim, com 27 anos eu sou secretária de educação de São Bento. Imagine você a, a responsabilidade, porque nós estávamos no governo Oswaldo Zíperer, onde tudo estava reiniciando. Né? Oswaldo Zipra foi o prefeito que a cidade, que era uma cidade agrícola, e transformou numa cidade industrial. Quer dizer, isso ali foi, foi uma experiência muito grande, porque nós tínhamos 15 mil habitantes, 16 mil habitantes nessa época. E no final da década estava com 32 mil. Quer dizer, duplicou a população em 10 anos. No mandato do Oswaldo, eu fiquei, o senhor me convidou para ficar, aí fiquei mais seis anos na Secretaria de Educação. E aí foi o um período que a gente teve assim maior, maior sucesso no trabalho, porque o Oswaldo Zibri, antes de sair, deixou um plano diretor de desenvolvimento integrado. É. Quer dizer, plano diretor, o que que São Bento precisa, o que deve ser feito no nos próximos anos para a coisa dar certo. Se não tivesse plano, somente um tinha explodido. Tinha estourado com muitas cidades, né? virava um favelão, uma coisa parecida. Ninguém deve esquecer, porque são poucas as cidades planejadas nesse Brasil. Né? A maioria é feito tudo é, passando uma rua e vai. E aí todo mundo construindo fábrica. Né? Aquilo foi que nem cogumelo, aquilo que era canto, você olhava, estavam surgindo fábricas novas e o pessoal, então, é, mandando móveis para o Brasil inteiro né? porque daí não era mais o nosso eixo tradicional era Rio-São Paulo e agora o pessoal vem comprar móveis a de Manaus Olha, é, eu acho que cada um cumpre a sua missão o melhor possível eu, dentro da, da, da minha caminhada estou muito satisfeito, feliz da vida mesmo. e eu escrevi livros bem pesados eu escrevi livros dos Vodos Zíperes 300 e poucas páginas, o livro da Câmara Municipal. Faz, é, este livro da Câmara, eu fiz toda a história da Câmara desde o começo até o ano que foi acho que foi 90, é, 2005, 2015, desculpa, 2015. Até ali eu trouxe toda a história da Câmara. Na, é, hoje seria quase impossível, mas na época era era uma ou duas reuniões por semana, mas veja bem. É, 100, quase 150 anos, né? Quantas reuniões não foram feitas? Começaria tudo de novo? Ah, sem dúvida alguma, né? A gente teve é, quatro filhos, né? o, Três mais ou menos próximos, né? A Poli é, é mais velha, depois veio o, o Kleber, que, que mora ali da Móveis Leopoldo, da antiga Móveis Leopoldo, hoje a prefeitura, né? É, e eu terceiro, daí o Rainer, que mora na Alemanha. E depois, quando todos já estavam quase se encaminhando, veio o quarto, o Léo, que é o nosso mais novo, que está em casa ainda. Ele é advogado, já está advogando, trabalha no escritório lá com o Fernando Malon De repente, começou a aparecer os netos, né? Sem dúvida alguma, foi tivesse que começar tudo de novo, voltava tudo a zero e começava tudo de novo. Não, a grande mensagem que a gente tem é de, de historiador, né? E é, as mudanças, a única coisa né, é, é, é, é correta e certa é a mudança, né? Nós sempre vamos ter o um mundo em evolução, né? E essas mudanças, elas é, são boas se estiverem é, enraizadas num, num, num passado correto, num passado decente, né? É, e eu acredito muito na juventude, né? tanto nos meus netos como nos meus bisnetos, como nas gerações que virão, porque a gente como historiador sabe, né? Os filósofos gregos, Sócrates e outros já falavam naquela época, depois de nós não sabemos que geração que virá. Eles temiam que a humanidade iria toda ela cair a bancarrota, só porque eles não estavam lá pensando. Né? Na realidade, eu não vou estar pensando, mas outros estarão pensando muito melhor do que eu e talvez colhendo até alguns frutos daquilo que a gente plantou aí no passado. Né? Então, eu, não, eu sou um eterno confiante na juventude, no futuro, não tenho.. não sou medroso. Esperar, que depois de mim, só o dilúvio, nada disso, <risos> vem muita coisa para frente aí, e as mudanças são necessárias, né? tem que ocorrer, não pode ficar aqui parado, agora, na, na, na nossa medida de hoje, né? se vai ser melhor ou pior, nós não temos parâmetros, né? porque o que é ruim para nós no futuro, pode ser o que é o que eles vão escolher, e aí como é que fica, né? Então... Nós não somos parâmetros para medir, para dizer como o mundo tem que ser.